Bem, primeiramente, obrigado por todos estarem aqui na, na estreia da nossa banda. Então, vamos começar agora com a nossa banda Reluzir. Muito obrigado por todos e espero que gostem. É. Pessoal, só lembrando aqui que, por enquanto, por enquanto, nós ainda não temos músicas nossas, então a gente vai cantar a música da Alegria Cristã, né? Algum do, algumas músicas do pessoal lá de Goiânia, do GAM. A gente vai cantar algumas também do Willy de Barros, que são dois compositores da música espírita nacional. E aí eu espero que vocês gostem. Amén. Amén.